Mas eu também falei para vocês que lá atrás o Inter fez. Ele abriu as portas para todo mundo entrar de cabeça. Eu vi pessoas falando que o sonho era ter um cartão black, que conseguiu ter o cartão black do Inter, postou nas redes sociais o Inter, deu adicionais para algumas pessoas, amigos e colegas, e aí chegou a esse ponto aí. Chegamos a esse ponto que está aí hoje. Agora, agora vamos fazer uma um parâmetro referente a isso. Leandro, é ruim, seis acessos. Ah, cara, vamos lá. O, vamos pegar bancos que, que que estão no páreo aí, né? Vamos lá. O Safra te dá quantos acessos? Nenhum. O Décovans te dá quantos acessos? Nenhum. Banco original? Nenhum. Next? Nenhum. BMG? Nenhum. BTG? Quatro. É modal mais? Dois. Banco Mercantil do Brasil, zero. Banrisul, um acesso. Banco do Nordeste, dois. Banestes, dois. Banese, zero. C6 Bank, seis. Bradesco Visa Infinity, quatro. Nubank, 0. Zero. Mastercard Black do Bradesco, zero. Mastercard Black do Barrinsul, um acesso. Banco Inter, seis acessos. Vamos lá. Para quem tem cartões de cooperativa, cartões ilimitados, cartões como o Vis Infinity com três no Lounge Key, três Dragon Pass, cada adicional tem o seu, sua quantidade de acesso, logicamente que o do banco Inter perderia para esse pessoal. Só que desses nomes que eu dei para vocês, se você prefere ter um cartão desse que eu falei o nome ou ter um do Inter com seis acessos. Então ainda assim, né? Você pega lá o Banco do Brasil Visa Infinite, dois acessos no onde que? Dois acessos no Dragon Pass são quatro. Né? Então assim, se você pegar a média que o mercado tem o Inter ainda é superior a muitos que têm acesso à Lavip. O que aconteceu com o Inter é que o Inter nos fez é, sentir, por exemplo, aquela sensação de ter um cartão que é ilimitado e, de repente, ele passa a ser não mais ilimitado. Então, dá uma frustração na gente quando nós temos um cartão que é ilimitado, que eu consegui com tanto sacrifício e tal e de repente eu tenho um cartão que não te dá nada né então você tem que fazer comparações na vida a gente faz comparações eu trouxe para vocês as mudanças que estão acontecendo mas é, teoricamente se você comparar o Inter com outros bancos digitais o, o Inter ainda ele é superior a muitos outros bancos inclusive tradicionais nomes que eu dei para vocês aqui se você pegar aquela porcaria daquele Banco Bampará, já ouviu falar Banco Bampará? Cara, aquele Banco Bampará tem um cartão Black que não tem acesso nenhum. E a anuidade do cartão, 905 reais, né? Então, se você pegar aí e comparar o Inter com alguma coisa aí, você vai ver que não é tão ruim assim. Logicamente que quando você tem uma coisa boa, o banco tira de você, a frustração é grande, é enorme. Tá? Mas eu sei também que o Inter está preparando uma sala VIP no Terminal 2 e os clientes Black terão acesso ilimitado. Então, uma coisa vai suprir a outra, teoricamente, para quem usa o Terminal 2. Tá? Tem coisas que eu falo para vocês, vocês ficam duro, né? Vocês falam, Leandro, onde você tirou essa, essa coisa louca aí? <risos> e se eu contar para você que o Banco Mercantil do Brasil, você tem lá um cartão Visa Infinity que cobra 905 anuidade e não te dá um acesso em sala VIP. É isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Esse cartão aí do ban banco Bampará não tem um acesso em sala VIP. 905 reais. E eu não estou comparando vocês olharem isso aqui, não, essas tranqueiras, com o cartão do Banco Inter, não. Eu tô falando para vocês dar uma analisada naquilo que você tem de bom e ruim e comparar se vale a pena ou não, porque isso daqui, por exemplo. 905 anos. e o pior, gente, tem dois cartões: o Bampará exclusive e o Bampará normal. É igual o Black Merit e o Black normal. Cara, um, um não presta e o outro presta. Aí, imagina dois não prestarem. E o Mercantil do Brasil que tem o Visa Infinite que não tem benefício nenhum. Né? Também, né? Aí, gente, quando você compara essas coisas e você olha o Banco Indra, ainda você que tem ele, não é ruim, não. Ainda não é ruim. Porque se eu comparo um cartão que tem seis acessos com tudo isso que eu acabei de falar para você, que não tem nenhum acesso. Por exemplo, eu falo para você com toda a propriedade. Você pega isso daqui, por exemplo, e vai na sala VIP. Você não entra em nenhum lugar com o Lounge Key com isso. Mas você pega o Black do Inter, você entra na sala VIP. Você vai na sala VIP do Inter, da, do, black, do Lounge Key, com o Inter você entra. Seis acessos, né? Então você conseguiria acessar a sala VIP do Lounge aqui com seis acessos do Inter. E tem vários nomes do no mercado aí, a gente deixa nenhum acesso. E você sabe muito bem que para mim eu sou bem imparcial naquilo que eu falo, porque eu tenho todos os cartões. Para mim, eu posso falar tão bem do, do BRB quanto do Santander, quanto do Itaú, porque eu tenho todos. Eu tenho o Inter. E Eu poderia puxar saco de todos esses bancos. Porque eu tenho todos mas o que é real tem que ser falado, né? o que é bom e o que não é bom. E Eu falei para vocês tudo o que está acontecendo com o cartão né? e também tem que falar para vocês como que está o mercado referente a isso, que seria injusto da minha parte eu não falar para vocês, por exemplo, que se pegar um ranking de 100 cartões de crédito que coloque cashback no ranking, que o meu ranking não tem cashback. Mas se você colocasse o ranking dos cartões com cashback e com sala VIP, você pode ter certeza. Nubank, Bampará, Mercantil, Decoval, esses bancos seriam os piores bancos de acesso a uma sala VIP no Brasil. Nós temos cartões gold hoje no Brasil que te dão acesso a sala VIP. Pasmem vocês. Nós temos cartões de crédito no Brasil gold. Gold, que te dá acesso à sala VIP hoje. Em contrapartida, nós temos cartões Black que não te deixa você entrar em sala VIP. Eu estou me referindo às salas VIPs que deixam no terminal nacional, não internacional. E o cartão Gold que eu estou me referindo te dá acesso à sala VIP nacional. Tá? Então, é, eu vejo assim, você precisa comparar Não adianta você apedrejar, falar, tá, tal. Porque é aquilo, eu vou falar para vocês os dois lados. Hoje no grupo do Black Card Luxo me perguntaram assim, Leandro, por que que um banco pontua 7 pontos e o outro banco pontua 1.5? Por que, que um banco dá acesso ilimitado em sala VIP e o outro banco não dá? eu falo para vocês com toda a propriedade manda o nubank colocar dois acessos no lounge aqui no cartão black deles manda colocar dois acessos multiplica pela quantidade de cartões black emitido com os adicionais e dê dois acessos para os adicionais e dê dois acessos para o titular e deixa o cliente no nubank usar a sala vip